Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ah ah ah ah Jonão mano, é fique. o Gustavo Scarpa É certo que da minha mão hoje você me escapa Porque cê tá ligado, sobra capa Melhor você parar porque conhecimento bíblico de capa a capa Então cê tem que entender eu não é o cara que hoje sua vida não vai estender Pra você entender minha que é fonte Na moral cê sabe que rima eu não já tem de monte Porque eu não rimo desde ontem Falei de Bíblia, é discípulo Rap eu tenho de monte Se você não entendeu, melhor você parar irmão porque, jornal não entrou em contradição. Mas, aliás, meu mano, eu mudo esse sistema. Não entra em contradição, mas você entrou no problema. Aê. Direito de resposta do outro lado, Caldas na voz. Vamos que vamos, família. Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh. ó, ó, ó. Cê fala de uma fita, capa mano, faço rima de verdade Pois é pra falar de capa, de mim cê não ganha Porque não tem capacidade, a rima é muito boa Eu faço a rima mano, meu talento aqui ecoa Até porque meu parça, seu talento eu desmorono Se você for um problema, é hoje mesmo eu soluciono E aí? Cê tá vendo que essa é a questão Dos MC daqui, você é os mais fracos que estão E aí? Você não entende nada disso, que eu tô batendo nível. você, mano, isso é compromisso Você fala muita merda, Você fala até de bíblia Só que nessa fita, aí você se complica Até porque, meu mano, cê perdeu na improvisada Comparando a minha rima fica fácil entender quem tem a conduta sagrada Eita, cês ouviram? Vamos, vamos, vamos Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou Ó, ó, ó, ó, ó, ó Ah, você falou de capa, você vai perder no instante Pois pra falar de capa, dá a capa, eu sou o um novo representante E aí, será que você pega, já destrói? Te ganhei, eu sou o herói, fazendo ato heróico Pô, você já tá perdendo na conduta Cê vê que seu talento aqui nem entrou em disputa Falei de disputa, cê já perdeu, casimas muito boa é claro que cê não comoveu, falei de comover meu pai, você sabe que vai na fé Pois para comover meu mano, você já perdeu da ralé Mano, falei de comoção, você vai perder porque minhas ideias elas são de locomoção Falei de louco, me ganhar, você tá louco, pode parar com essa fita mano, já perdeu pipoco oh. Direito de resposta, já não do outro lado, falar DJ Ai, ai, ai, ó, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh. é esse exame chato que me incomoda, que chega batalhando aqui na roda. Você é a capa da revista, eu acho foda. Aí rapaziada, esse é o novo esquadrão da moda Aí não dá, então aqui cê fica quieto Cê sabe que jornal é dialeto Postura sagrada, disse o um menino A sua postura é tão sagrada quanto a do Valdomiro Então cê fica quieto, olha só Rapaz, por isso que as frases são sensacionais. Saber por que com a mente eu me movo? Sua postura é sagrada. Dinheiro, dinheiro do povo. Pô, travei. Olha só, entendeu? É porque. Ah, caraca, você tirou o dinheiro meu? É. O <risos> louco, rapaziada. Cê... Eu não sei.